Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, hoje dia 22 de setembro é aí o aniversário de 10 anos do Dark Souls, primeiro Dark Souls aí, sequência, sucessor né espiritual do Demon Souls, lançado lá para PlayStation 3. Dark Souls veio para consagrar esse estilo Souls, né? E também trazer uh, esse estilo ao Xbox, né? na época Xbox 360 lá, para o PC também. Algo que é muito bom, eu já falei aqui que eu não gosto muito de exclusividades. Para mim, uh, você poder jogar o um jogo em qualquer plataforma é a melhor uh, situação possível. E aí você decide em qual plataforma você Gostaria de jogar Demon Souls, uh, eu joguei na época, só que eu joguei pouco, para mim não me pegou muito, mas depois uh, Dark Souls eu já joguei um pouco mais, na época eu tava já no Xbox 360 é, e foi muito bom, apesar de eu não ter, não ter fechado, não ter, também não, não, não consegui. Né, jogar não, não me pega muito esse tipo de jogo e, e o, o Souls a linha Souls lá Dark Souls Bloodborne né o Sekiro o uh, próximo jogo que tá saindo aí Elder Ring né é, são jogos cara que vai de contraponto a tudo que eu prego aqui no canal né porque eu sempre falo para vocês pararem de, de jogar é, esses jogos repetitivos e que é só servem para passar o tempo, né? Jogos online, esses moba, esses uh, FPS aí, Valorant, né? LoL, Dota, uh, esses MMORPG aí que não serve para basicamente nada além de você ficar farmando ali alguma coisa dentro do jogo. Isso não vai te agregar em nada. E o Dark Souls ou os jogos Souls, né? Eu vou favor englobar tudo aqui. Porque eles têm uma premissa muito interessante, cara. Apesar de você, na maioria dos casos, não conseguir acompanhar a história, existe uma história ali aprofundada, tals, mas assim, você tem que garimpar, garimpar, garimpar para você conseguir configurar aquilo que é a lore né, do, dos jogos Souls. E você montar ali um. Como se fosse um quebra-cabeça do que está acontecendo, das coisas que acontecem e tudo mais. Inclusive, existem vários fóruns de, de discussão a respeito desse tema. Né? As, a, a, o pessoal vai encontrando coisas e, e, e vai juntando isso, formando ali assim. Uh, um, um registro histórico do que seria cada um desses jogos Souls aí. E, e como que a história se passa é algo que eu acho fenomenal tá eu eu gosto muito disso no, no, no Dark Souls que é não te entregar logo de cara o que é a história fazer você pensar e tal apesar de que eu mesmo né eu já falei que eu não sou muito fã do Dark Souls do, do da linha Souls né? eu não gosto cara eu não para mim não é para mim é um pouco maçante mas é, a gente poderia colocar aí galera que a maioria do pessoal Tá cagando e andando pra história, né? Então, eles não, não ficam preocupados com isso. Eles só jogam. E o, e o Souls, a linha Souls, é justamente esse jogo, né? Que eu falo pra vocês não jogar. Que é um jogo repetitivo. Que você tem que ficar farmando. Pra você ficar mais forte. Pra você passar das situações. Só que... Os jogos Souls, eles têm uma coisa impressionante que é a quebra do padrão né então para você conseguir passar de algum chefão de alguma parte que tá difícil não basta apenas você jogar o jogo ficar farmando igual um doente não cara existe uma estratégia uma gama um um requisito intelectual muito forte para você conseguir passar não é só mecânico né o que eu o que eu massacro aqui geralmente é aqueles jogos onde o requisito para você é, ser bom ou para você passar ou para você é aquela coisa mecânica pô aperta aperta é, sei lá é y x aí você consegue fazer alguma coisa você tem que fazer isso em, em um milésimo de segundo para você passar pô é um requisito mecânico não exige nada de você, não exige nada. Se você treinar ali, quem, quem toca algum tipo de instrumento vai saber, né? Quem toca algum tipo de instrumento sabe muito bem isso. No, o requisito mecânico para você desenvolver alguma coisa, ele se você repetir isso tantas vezes quanto necessárias para você, não é fazer aquilo mais rápido, né? Quem, quem estudou música quem... É, brinca aí com algum instrumento sabe não é o quanto você faz aquele movimento rápido ou preciso, é o quanto o seu cérebro está acostumado àquele movimento, de tal forma que aquilo seja algo involuntário, né, então não é não é tão incomum assim você ver pessoas aí no, no seu cotidiano que tocam algum instrumento, eles estarem tocando ali e tá conversando com outra pessoa, porque já virou algo automático seu cérebro já ligou a sinapse ali daquilo, então a maioria desses jogos online, desses jogos que eu falo para você não jogarem, tem essa, tem essa premissa. Eles são jogos pura e inteiramente mecânicos. Você treinar ali, treinar, treinar, fazer várias vezes, você vai dar conta pum, e, e pronto. né Pronto, é isso. Não exige um, um desenvolvimento intelectual um pouco maior. Talvez ali os MOBAs né? aí no mercado eles ainda exigem lá estratégias mas eu sinto é, cada vez mais que, que isso vem se perdendo ao longo do tempo então estratégia já não, não vale de mais nada né? Se o cara melhor ele simplesmente vai lá e na maioria das vezes ele carrega o jogo sozinho por conta dessas coisas mecânicas e a linha Souls ela consegue mesclar tanto o desenvolvimento mecânico quanto o desenvolvimento intelectual no sentido de que você tem que decorar padrões, né? É... Tentar descobrir que tipo de armamento é melhor contra tal oponente e, e o jogo não te entrega isso. Esse, esse que é o bacana. O jogo não te entrega, cara. Então tipo assim, teve várias e várias vezes lá nessa época, ali meados de 2000. Eu, eu fui jogar, tá, galera? É, esse jogo aqui, meado, o Dark Souls, né? Vamos falar do Dark Souls, meados de 2000 e sei lá, 12, 13, né? Pô, e, e assim na época não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Hoje se você colocar aí qualquer um desses jogos que eu usei no, no YouTube aí, você vai encontrar descrições, análises, você vai ter um esmi esmiuçamento do jogo, né? Muito grande. Então você tem lá todo tipo de informação. Na época, a gente não tinha. Então era assim, era descobrindo e passando informação. E você recebia e passava informação. Então, tipo assim, era... Juntava uma galera lá, né? jogava esse jogo e aí a gente ia trocando informações, trocando informações pra ver, pô, você já tá nessa parte aí você já tá nessa parte, como é que você tá fazendo, tal então, pô, você passou dessa parte, não ah, basta você ter, ter tal tipo de armamento, tal tipo de é, de auxílio que vai então, cara, a linha Souls é muito foda não adianta você vir aqui e falar assim pô, não gosto de Souls, é um lixo não é, cara. Não é. Então eu vejo muito essa divisão na, no, no mundo dos jogos aí. É, sobre o Souls, né? Tem galera que aclama como se fosse a, a, a oitava maravilha do mundo. O que não é. E tem a galera que despreza como se fosse um verdadeiro lixo. O que também não é. Então qual é o problema de você fazer igual eu? Cara, eu não sou um, um mega fã da linha Souls. Mas eu reconheço todas as qualidades que o jogo tem como eu reconheço também todos os defeitos que o jogo tem e, e, e se eu juntar ali os, os defeitos do jogo né e aquilo que eu penso é as minhas opiniões pô não batem não batem com a, com a premissa do jogo então eu sou um cara que vez por outra eu jogo sim acho acho muito interessante o jogo acho que é um jogo que vale muito a pena você jogar mas que eu não sou o cara que fica lá horas e horas jogando o jogo para farmar e tal, porque é, eu, não tenho, eu não tenho essa paciência e nem esse tempo né, que é necessário para você dedicar a um jogo Souls. Para você realmente conseguir né, uh, chegar até o final do, do, do game aí e, e zerar ele. Né? Então, é, para mim, esse, o gênero Souls-like é um gênero muito, muito importante. Na indústria dos jogos, ele conseguiu assim conciliar bem aquilo que é, que é a principal uh, deficiência no mundo dos jogos, que são esses jogos de farmar, de né, buscar XP, buscar e tal, e transformar isso numa experiência única, algo que esses jogos free to play poderiam fazer muito, né? Pô, por que, que não faz isso lá no CS? O CS tem um milhão de anos, cara. Quanto tempo que nós, quanto tempo que existe o CS, cara? Eu lembro, que, eu lembro que eu era muito novo, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho 31 anos, né, a galera, não sabe? Eu, eu era muito novo, velho, muito novo mesmo. Eu acho que eu devia ter, sei lá, 10 anos, 11 anos, 20 anos atrás aí, eu ia na, na Lan House, a galera tava jogando CS 1.5, aí depois veio CS 1.6, depois CS Go. Então, assim, o jogo não mudou, cara, o jogo é um mês, se você for... Pegar o CERN ali mesmo. Ah, tem isso aqui, não sei o que. não é o mesmo jogo. Por que que esse jogo não evoluiu? Né? Por que que as pessoas é, não pedem por uma evolução? O Dota lá. Ah, teve o Dota, não sei o que. Também joguei muito, velho. Dota, tal. Já falei aqui um pouquinho sobre isso. Joguei muito Dota. Desperdicei meu tempo, desperdicei meu tempo, tal. Aí depois veio o Dota 2. Desperdicei meu tempo, desperdicei meu tempo. Cara, é o mesmo jogo. Não, mas vai vir aí a Season Tows ou não sei o que E aí vai mudar e agora esse, esse item aqui Ele vai ter mais um de poder e aí vai ter que bater no outro Tem uma porcentagem de, de Miss que dá Tem uma porcentagem aqui de, de crítica Cara, o jogo é o mesmo Mudou-se praticamente nada, o cerne é igual Então a minha crítica em relação... A esses jogos online, esses jogos free to play, esses jogos feitos para jogar. É essa, cara. Não existe uma evolução concreta no jogo. E você está justamente perdendo o seu tempo ao ficar jogando um jogo que não, não desenvolve nada em você, cara. Além do, do que é o fator mecânico. E como eu disse para você, o fator mecânico não é o quão, o quão rápido você consegue fazer aquilo, é o quanto o seu cérebro... Já fez as sinapses necessárias para você realizar aquela operação. Então isso não desenvolve nada. Não desenvolve é, comunicação com ninguém, porque os jogos online aí é só baixaria quando você vai conversar. Não tem. Para tipo, mim, o único. Para mim, cara, o único propósito de um jogo online é você pegar o jogo e jogar com seus amigos. Galera que você gosta, galera que. Pô, grande Lucas, grande Bruno, grande. sabe? Cadê a sua galera? Então, assim, se você não joga com os seus amigos, um jogo. Para, velho. Para de jogar essa merda. Pô, vê lá com seus brother lá. Pô, bora jogar um jogo aí? Que jogo? Sei lá, velho. Escolhe um aí. Né? Joga coisas diferentes. Sei lá, faz coisas diferentes. Agora eu vejo muita galera aí ficando jogando o mesmo jogo porque eles fazem justamente isso. Faz lá você fazer a coisa mecânica e te dá uma recompensa, te dá uma, vai, te, vai te recompensando, vai te recompensando. Com o quê? Com nada, com skin. Ah, recompensa esse cara aí com skin aí, dá um campeão pra ele, dá uma, dá uma arminha pra ele aí. Deixa ele pintar a arminha dele. Pô, então, é, pra mim, Souls-like foi especialmente importante pra indústria dos jogos, né? A gente vê diversos jogos que saíram depois extremamente bons e a gente só tem a agradecer por, por esse desenvolvimento desse novo gênero que misturou muita coisa boa e promove aí bons jogos há muito tempo né então é isso aí Deixe é, deixa aí nos comentários o que que você acha do, do do Souls Live né você gosta você não gosta tal assim como eu tem você vê pontos positivos e pontos negativos quero ver você é, falando aqui que você acredita, beleza? Grande abraço para todo mundo que ficou até aqui. Se inscreve no canal. Dá, deixa aquele like aí para dar aquela moralzinha. E um grande abraço.